Ao vivo, mais uma vez aqui no Arte Fora do Museu, no seu Instagram. Convidado de hoje, o Riojo Jaime Prades, daqui a pouco ele está entrando. Deixa eu dar um toque nele aqui. E logo mais começaremos. É, Para quem não me conhece, Felipe Lavinhati é um dos criadores aí do Arte Fora do Museu. Estamos aqui fazendo uma série de lives, desde o ano passado, quase um ano já de lives que a gente tem feito. Deixa eu arrumar aqui esse negócio que tá com uma... Tá com uma pisca, pisca. Acho que estabilizou. Vamos lá, começando então convidado de hoje é Jaime Prades, que está entrando em 3, 2, 1, entrou. Fala, Oi. Jaime, beleza, meu, tranquilo? Tudo certinho, André? Deixa eu só, é o Felipe, o André, oh, <risos> Felipe. normal. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já. <risos> É, eu estou acostumado com isso, faz 10 anos já que as pessoas nos confundem. Somos quase a mesma pessoa, mas tudo certo. Jaime, valeu aí, hein, meu. Obrigado por ter aceito aí o convite é, para bater esse papo aí com a gente. Imagina, próxima... eu que agradeço. Eu que agradeço, acho que é, é oportuno né, a gente poder, poder trocar ideias e é o que nos resta, né? A gente tentar. <risos> tentar ver o que que como é como a gente se prepara né para para continuar aí né nessa a cultura né a vida Sim. É. temos que nos manter o otimismo e a arte ajuda muito né nesse processo é eu acho que a, a arte ela ela é muito importante mesmo ela é é como se fosse uma uma seiva, né sem a, a arte, ela ela umedece a vida, né? Ela lubrifica a existência. <risos> uma metáfora meio... meio por... A ideia é seiva. a seiva. Já começamos... <risos> é começamos poéticos, aqui. É poéticos e filosóficos. já é, mas é isso. Antes de mais nada, obrigado mesmo por ter aceito o convite. É, nessa próxima hora, a gente vai falar com você. Cê, enfim, você tem um, uma carreira aí grande, um valor histórico e artístico muito importante para as artes a, artes visuais, artes urbanas na cidade de São Paulo, principalmente, né, que onde eu vou, é, é o seu berço, né, apesar de você não ter nascido aqui. É, Jaime, deixa eu, antes de mais nada, deixa eu só fazer um pequeno currículo seu e a gente vai para o bate-papo, beleza? Só é... para te... Tia para te apresentar, caso uh, alguém não te conheça, o Jaime é um artista visual brasileiro, com mais de 30 anos de carreira, nascido na Epanha. Jaime aborda temas em suas obras como desumanização, ancestralidade, sagrado e a crise civilizatória materialista. Foi um dos pioneiros em abordar questões referentes às potencialidades da arte urbana nos espaços públicos. Jaime, Bem-vindo, obrigado por estar participando com a gente aqui. Eu que agradeço. Jair, é, a gente tem feito essa série durante a pandemia, né? É, e eu tenho perguntado para todo mundo, antes de, de começar, como que você tem passado aí esses últimos quase um ano e meio aí de, de reclusão, de quarentena, de pandemia, de cenários horríveis do lado de fora, é, como é que tem sido é, pessoalmente para você e artisticamente também, como isso te afetou na sua criação, na, no, no seu fazer artístico. É interessante porque essa pergunta, é, já vi que ela, muitos artistas respondendo e eu caio numa espécie de lugar comum, assim, né? falar que para o artista visual, que já tem uma tendência a se isolar, mas se isolar no sentido. É interessante que é um isolamento, a ideia de isolamento é a ideia de separação, mas acho que para o artista, é... quando o artista se isola é que ele, ele tem um. Ele, ele, ele vive uma comunhão, porque esse fazer é, do isolado, ele tem um. Do, do artista na sua caverna, ali, no seu ateliê, no seu estúdio, nessa solidão, ele é, é uma. É uma, uma possibilidade de, de trazer alguma coisa para o mundo o que coloca uma uma uma uma realidade do coletivo né quer dizer a arte ela, ela só se justifica quando ela ela ela realmente cria materializa alguma coisa então esse processo do individual ele se reverte para o coletivo né? então essa ideia de isolamento é um paradoxo né a gente precisa se isolar para poder se comunicar Criar alguma coisa que, que, de alguma forma, vai ficar é, que nem um vagalume iluminando intermitentemente ali no, no mundo. Né? É mais ou menos isso. Então, é, é, para mim, não teve muita, muita diferença, mas teve mais diferença na, na, nas, nas dinâmicas da família. Né? Eu tenho o, a sorte, o privilégio de morar numa casa e de trabalhar em casa. Eu trabalho no meu ateliê hoje meu estúdio nesse momento é, é numa edícula no fundo da minha casa então é eu tenho já esse esse hábito de trabalhar 24 horas assim eu vejo o processo de criação é é, é uma coisa que não, não existe burocracia não existe corporação não existe existe é um processo permanente é um fluxo permanente né e quem é artista entende isso que eu estou falando. né? Então, assim, para mim, é, eu tentei justamente... É, pra, eu pensei muito em outros artistas que são formadores muito importantes na minha vida, assim, como muitos artistas da modernidade europeia, também brasileira, mas eu fiquei pensando que, por exemplo, você pega um Paul Klee, né? ou você pega o próprio... Picasso, Matisse, esses artistas eles atravessaram duas guerras mundiais, né? E quando você vê é, alguns trabalhos, eles são os trabalhos que, eu sei até alguns trabalhos que foram feitos no período da primeira guerra, por exemplo, do cli. Quando você vê o trabalho, você não, você está vendo uma dimensão da, da da alma humana, uma que que pô, você falar, então, então é isso, né? Como é que é possível? na pior das situações no, diante de tanto das incertezas dos problemas e das e das ameaças e de tudo isso que que a humanidade sempre vive né é, se você for ver a história a história é uma história de tiranias né na, na verdade você vê, os, os os momentos de civilização eles são muito pequenos em relação aos momentos de tirania então é realmente a, a civilização é, é um algo a ser conquistado ainda. Né? A gente talvez tenha vivido a impressão de que já era uma, uma carta no baralho, mas não é, nós vamos ter que lutar muito para evoluir, nós vamos ter que construir uma, uma... muitas coisas, muitas coisas ligadas mesmo a uma sociedade que seja realmente mais, mais justa, mais, mais poética mesmo, mais interessante, que crie uma vida mais, mais talentosa, que permita com que o talento das pessoas possa... Se, se desdobrar e se manifestar, né? Então, assim, e eu tenho criado o máximo possível, eu tenho procurado produzir, produzir, produzir, mesmo com a consciência de que o que nós estamos fazendo agora, os artistas estão fazendo nesse momento, é, quando isso aqui passar, não sei quanto tempo, mas uma hora isso tudo vai passar, isso tudo vai ser olhado, é, o que a gente estiver fazendo nesse momento tem uma, uma carga muito muito simbólica, muito importante, justamente para mostrar essa possibilidade, essa força, esse poder que o espírito humano tem de, de trazer luz no meio da escuridão, vamos dizer assim. Né? Bela introdução. É... É... Opa! Não, foi ótimo mesmo. É... Não, eu ia te perguntar, porque é isso... É... É... Você tem produzido mais durante a pandemia pelo fato de você ficar em casa? Você falou até uma coisa que eu achei interessante, que o artista ele acaba sendo artista 24 horas por dia. né? Você tá, é, a Sua mente está sempre pensando em alguma coisa criativa, tá? qualquer coisa pode ser uma inspiração para você. Mas a gente tem falado com alguns artistas é, que, é, que eles acabaram aproveitando esse tempo de imersão é, involuntária, né? que ninguém quis é, passar por isso, mas... É, esse processo de imersão para se conhecer melhor artisticamente. Então, assim, buscar novas técnicas, novas, é, novas influências. É, claro que, assim, o, a sua trajetória, são mais de 30 anos de trabalho, você deve ter experimentado muita coisa já, né, de vários meios, de, seja escultura, pintura, fora, da, fora, fora do museu ou dentro do museu, né. Mas nesse período de um ano e meio, teve alguma coisa no seu trabalho que você percebe que mudou? Olha, como é que eu te diria? A arte, acho que a arte sempre foi um, um, uma ferramenta de superações, pelo menos para mim, em termos da minha da minha vida, assim, da minha história. Então, assim, é, em momentos muito difíceis muito difíceis da minha vida, eu não parei de fazer a arte. Nunca parei. Então, não é a primeira Agora a gente vive um momento coletivamente muito complicado, né? Mas é a existência da minha própria singularidade, a minha própria identidade, está ligada ao fato de eu produzir arte. Se eu fico vendo na minha história pessoal a única coisa que tese uma trama, que, que cria um fio do começo ao fim, é o fato de eu fazer arte desde criança, sabe assim, é uma coisa que é aí onde eu me reconheço, né? Então é como é que eu te diria? Eu, eu continuo, para mim, o, o importante é o que está acontecendo, assim, o que eu já fiz é, para ser assim, mais, mais objetivo, né? eu estou agora fazendo um projeto, hoje estou fazendo um projeto, essa semana estou fazendo um projeto de uma escultura, de uma encomenda, um trabalho que apareceu, e eu estou tendo que lidar com determinados desafios para poder fazer uma, uma maquete disso, que eu vejo que todas as coisas que eu já fiz, que todas as coisas que eu já experimentei, que vai desde a gravura, pintura, é, modelagem, tudo se soma, né? Então, é, é, acaba, acaba tudo se somando para criar alguma coisa que você percebe que, que quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai fuçando, quanto mais você vai é, aprendendo é, no fazer, é, mais você vai tendo condições de resolver problemas para poder fazer as coisas, né? Então, assim, e por outro lado, essa que é a história da arte, né? A arte é uma espécie de, de órbita, né? Porque o que, você, o que você se propõe a fazer e o acúmulo de toda a tua experiência faz com que você acabe chegando em lugares que é, a própria experiência é que te leva, que você não conhece. Então, é sempre o, o desconhecido que interessa. Eu acho que, para mim, como artista, eu não tenho essa visão do, do que eu já fiz. Ela me interessa, assim, como algo documental, mas é, eu estou muito mais preocupado com o que eu estou fazendo e, e com o que eu quero fazer, porque é, é, sempre foi assim. Você faz um trabalho, e esse trabalho ele, ele evoca mais cinco trabalhos. Né? Você, tá, enquanto, você encontra uma solução, ela já te diz assim, puta, mas essa solução ela está se resolvendo aqui. Mas e se fosse assim? E se fosse assado? E como é que você vai ali? Como é que vai... Então, assim, é, é... eu acho que só quando bater as botas é que vai essa <risos> <risos> história, né? É isso que me interessa, esse fluxo. A ponto do meu trabalho, eu acho que hoje o, o espírito do meu trabalho, o, o tema não, não é a melhor palavra, mas o... digamos que o o atmosfera no meu trabalho é a própria ideia de fluxo é, cheguei numa coisa em que eu, eu, eu, eu experimento na hora de realizar algo que em si manifesta uh, o processo da experiência de estar realizando não sei se eu me dei a entender entendeu então, são um fluxo são umas linhas que não acabam desenhos que que, que vão fluindo, fluindo fluindo fluindo aqui no fundo tem uma pequena experiência disso então, assim, essa pesquisa, ela está ela aí, está super viva, né? Super viva. Eu não sou mais um cara de, de, de 20 anos, de 30 anos. Então, assim, também tem isso. Quando você vai envelhecendo, você vai tendo que encontrar, você vai tendo algumas dificuldades, você vai tendo algumas limitações, você vai tendo, conforme a vida vai te envelhecendo, você vai tendo que lidar com essa resiliência, com essas adaptações, o que pode ser muito interessante também. Tem um artista, eu não sei o nome dele, mas que ficou idoso e teve mal de Parkinson. E a, a, as obras dele, quando ele tinha Parkinson, ele aproveitava a tremedeira do Parkinson para fazer as rachuras. Né? Então é, é muito louco, né? Assim, esse que é o, esse que é a pegada, o que, que que está acontecendo, o que que aonde você vai, né? Interessante você falar desse, que você olha para o seu passado como esse interesse documental, que eu acho que é importante também, né, e você falou uma coisa, falou assim, ah, você só vai acabar quando eu bater as botas, né, e eu, eu tava com, é uma conversa antiga até que eu estava tendo, até com o André, eu acho que era, é, e a gente tava falando que o ser humano passou três gerações, a sua memória, já, a memória de quem você, de você foi, três gerações para frente, ela já meio que é esquecida, assim a não ser que a sua a sua o que você fez seja eternizado né? e eu acho que o papel um pouco da acho, não não sei o seu papel mas ele acaba realizando também essa função da de eternizar um momento e eternizar também algumas pessoas né estava falando do Paul Klee estava falando desses trabalhos né que pontuados é, numa linha histórica ali você consegue identificar o que estava acontecendo pela obra de arte né então acho que é é, claro, tem registros, registros jornalísticos e históricos também para registrar isso. Mas a arte também tem, esse, também tem essa, é, essa função. E o seu trabalho, óbvio, né? Você já, já está eternizado, né? É, enfim, acho que não é nem essa questão que eu ia te fazer, mas, é, mas falar um pouco dessa questão histórica, né? Porque assim, o seu nome está muito ligado com o começo de, um, de, um, de, um, de uma cena. Oi? Da arte urbana, né? Da isso, urbana. então, é isso que eu tava falando, então, é, é, eu, eu acho muito importante dar, dar esse valor, sabe, porque uh, muita gente que conhece, ou, enfim, é, quem não conhece, é, vê um grafite, acho que é muito legal, acho que é um, é um movimento que sempre esteve aí, mas assim, teve uma barreira a ser quebrada, e você fez parte desse grupo que quebrou essa barreira, que era o Topi não dá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que se dá a sua inserção no grupo é, e se você já tinha experiências prévias de, de trabalho de, de arte urbana. Ah, então, ó, é, é engraçado porque é, sobre a questão documental, para poder chegar na, na, na, na resposta da tua pergunta, eu acho que hoje a gente vive uma situação muito, muito bacana, né, com, muito favorável no sentido de poder é, registrar, criar registros ao mesmo tempo em que tudo é muito volátil pela virtualidade, digamos assim da, da dos registros, das informações por ser apenas quase tudo elétrico, né? quase tudo eletricidade, né? É, por outro lado é possível é, registrar as coisas e eu venho há, há uns 15 anos ou até mais já, com uma estratégia de transformar o meu site numa espécie de, de depósito, de baú é, de, de, da documentação das coisas que eu faço né? o que é muito interessante, muito legal eu acho que é uma eu sempre aconselho amigos meus artistas que vêm falar comigo que querem trocar uma ideia para investir nessa direção né? na, na direção de, de, de registrar tudo que puder registrar como essa live, por exemplo, que a gente está tendo hoje essa conversa fica é, salva eu, essa daqui eu... é, é... é eu, tenho lugar onde eu posso linkar lá no site, você entende? E para claro. mim isso é, é muito interessante. Deixa eu e... até, até aproveitar, desculpa te interromper, Jaime, mas é, tipo, só, só dar esse recado, né? O, a live fica salva aqui, a gente depois sobe no YouTube, sobe no Facebook Sim. e vira um podcast também dessa conversa, a gente extrai só o áudio, então dá para. Ah, mas eu te mando todos os links, e o que eu ia te falar também, é, aí fazendo um pouco de propaganda do arte fora do museu, né? a gente tem muito claro. essa, essa preocupação do registro, tanto do que está na rua para virar um guia, realmente, de você sa sair e ver o que tem na rua, identificar, saber mais sobre aquela obra, seja um grafite, uma escultura, um mural ou uma arquitetura, mas a gente também tem, um tem uma preocupação com trabalhos já apagados, que é um pouco da memória da cidade, né? Então, eu ia até te falar isso daqui, a gente se falou, acho que você estava falando com a Luísa também, mas se você quiser... Esse registro que você tem no seu site, se você quiser me passar as coisas de rua que você tem, mesmo as que claro. já foram apagadas, se tiver endereço certinho, data, a gente faz um repositório georreferenciado do seu trabalho, que acho que pode ser bem interessante. Claro. Você sabe que o, o volume, da volume, o teu volume caiu muito. É, acho que entrou uma, uma chamada aqui, um, e, e eu estou te ouvindo bem mais baixo agora. Show. Mais. Vamos ver se por acaso mexeu aí. Ver se tá melhorou? Bom, você está me ouvindo. Estou te ouvindo super bem. Tá, estou eu te ouvindo bem mais baixo, agora mais estou te ouvindo. Qualquer coisa põe o fone. É, então, a questão da documentação ela tem a ver com os anos 80, porque os anos 80 foi um, um processo muito diferente dos anos 90. É importante falar isso em relação à arte urbana, principalmente paulista, porque o não dá e alguns outros grupos, nem eram coletivos, a gente nem nem falava em coletivo, a gente falava em grupo, é, a gente foi meio um fenômeno a conquista da rua, foi uma, um processo que meio que a gente aconteceu uma onda, que foi a onda toda do processo da, do final da ditadura, de anos, duas décadas de, de, de repressão, duas décadas de, de, de muito medo, de muita de muita atenção nas ruas, nas ruas principalmente, e aí aconteceu alguma coisa, assim, que a coisa começou a abrir e a gente estava todo mundo engajado de alguma forma, porque não tinha como você estar, tá, você estava ou a favor da ditadura ou contra a ditadura, né? Então, toda a nossa geração, as nossas, a nossa geração e a geração dos mais velhos estava engajada na luta contra a ditadura, né? Então, quando a coisa começou a ter algumas brechas, a gente surfou nessa onda, né? Assim, falando muito rapidamente, eu tenho até... Para poder contar essa história, deixar isso documentado, eu, eu escrevi dois depoimentos em forma de catálogo que estão publicados naquela plataforma IZU. Eu tenho todos esses links, essas coisas, porque teve um momento que tanta gente queria saber e eu tive que, de alguma forma, poder criar o um material para poder é, dar, dar apoio para pesquisas. Né? Tem uhum. pesquisa na Universidade de Londres, tem pesquisas na USP tem pesquisas no um monte de lugares, né? Então eu precisei criar uma coisa até para poder também virar essa página, né? Poder deixar isso em algum lugar, né? E, e aí, é, nos anos 90, o processo da, da arte urbana mais ligado ao, ao hip hop, ele vem com uma genética muito diferente dos anos 80, né? A gente nos anos 80 tava muito, tinha assim uma noção do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Conheci um pouco o trabalho do Herring, que teve Herring aqui, acho que em 85, 86. Veio para a Bienal. Né? A gente sabia, mas as nossas, as nossas referências eram muito mais ligadas a um certo modernismo mais reverente brasileiro. A, a, a gente estudava a questão da antropofagia. No caso específico do Tupinondá, a gente estava tava muito ligado a um grupo de... A, a dois geógrafos da USP e a gente conversava muito sobre a questão do espaço. E isso nos levou a, a, a entender o espaço urbano e a, e a atuar no espaço urbano. A gente, antes de começar a fazer pinturas e depois virou grafite, e a gente nem chamava de grafite, a gente fez instalações, fez umas instalações assim, bastante... É, não conceituais no sentido assim, de uma coisa hermética, mas era uma coisa que mexia com sacos de lixo, ocupava... É, fazia umas a gente fez uma, uma espécie de canteiros de plantação de sacos de lixo nas cores da bandeira, na, numa lateral da FAO, ali na USP. A gente ocupou uns outdoors, a gente fez várias coisas. E aí, nesse processo, a gente acabou entrando também na, na brincadeira de pintar, né? da tinta, né? porque a gente via que ali é, era mais rápido, era mais barato, já estava acontecendo esse, esse fluxo, esse movimento. Então, é, foi muito mais... É uma conversa que só essa conversa levaria muito tempo. Então sim. Eu, eu, deixo, eu deixo meio essa definição que acho que, para mim, é, é, é muito interessante, porque a gente é, é pré-internet, né? Os anos 90 é o contrário. Você vê, em 93, entra a internet no Brasil. É, todo movimento de hip-hop que começa a acontecer, se você pega, por exemplo, o depoimento dos gêmeos, sobre a como é que eles acontecem, eles estão totalmente ligados a essa cultura, né, que é, eles são fiéis a essa cultura, inclusive até hoje, né. No nosso caso, a gente está muito mais ligado à antropofagia, ao modernismo brasileiro, a Flávio de Carvalho, a uma ideia de performance, a uma ideia de performance, a uma ideia de, de criar também um uma irreverência no ato político de ir para a rua fazer alguma coisa. Então, vai lá para a rua, fazer alguma coisa, faz uns desenhos super loucos, entendeu? Uma coisa super lúdica, que não tem nada a ver no sentido de... de... É uma novidade nesse momento, né? Então, é, traz, uma, traz uma energia, traz uma, uma vitalidade que, que, através das cores, através dos desenhos, mas principalmente por ser alguma coisa que não corresponde àquilo que é que está sendo esperado, né? Aquilo que está sendo que, que quebra o paradigma, né? A gente de uma certa forma quebra o paradigma. A arte urbana já dos anos 90, ela ela constrói um paradigma, né, que se espalha planetariamente, né? Existem é um movimento, né? Eu vejo uma coisa muito por aí. Essa minha tese, inclusive, para poder ter, ter, entender o que que houve, né? Eu, por exemplo, nos anos 90, em 89, eu saio do Tupinondá, e aí eu faço alguns trabalhos na rua, minha, minha obra inteira está tá contaminada pela questão do urbano, mesmo todo o trabalho que eu faço dentro do ateliê, essa coisa toda, mas eu, eu não, não viro um, como é que eu te diria, um fiel dessa questão da arte urbana, de ter que ir lá todo dia fazer coisas, não, não me interessa por aí, me interessam outras questões. E... Coincidentemente, a gente está fazendo essa live é, no momento em que está sendo realizado uma empena com um trabalho meu. Eu nunca tinha feito uma empena, é a primeira vez. Lá na, o grupo do, do Pagu, eu fui convidado pela, pela Secretaria da, da Cultura Municipal a fazer um desses trabalhos do... Acho que é MAR, né, que chama. E está sendo realizado um trabalho meu assim super gráfico assim uma coisa bem bem louca inclusive <risos> é um bichão assim é um negócio bem dentro de uma gráfica urbana que é que é o que eu gosto que é uma coisa assim muito no simples muito no quase que um logotipo quase que uma tipografia né? então a, a, o pensar a cidade graficamente visualmente sempre foi o, um, um dos principais assuntos da, do, do meu trabalho, mas eu fiz muitas outras coisas que, que, que foram além disso, instalações, esculturas, trabalhei muito com, com resíduos, com restos de lixo, com coisas de caçamba, eu fiz várias instalações. E aí tem uma coisa muito interessante, por exemplo, para compartilhar, que eu fiz algumas instalações com essa questão do, do, dos resíduos e... Muitas editoras que fazem livros é, didáticos é, adquirem imagens das minhas instalações para os livros é, de português, de matemática, de biologia, de um monte de, de, de assuntos. E esses livros estão acontecendo em milhões de tiragens, tem tiragens de milhões de exemplares que entram nas redes públicas do Brasil. E eu já tive, eu já tive retorno de pessoas que estudaram esses livros vendo o meu trabalho me conheceram vendo através de, de das aulas olha que coisa mais interessante esse mês mesmo hoje agora pensei já vendi umas seis sete fotos de, de instalações que eu fiz e que vão para para que vão enrigar e que vão que vão entrar nessas nas escolas públicas é, isso eu acho para mim foi uma surpresa nunca imaginei uma coisa dessas mas é, eu estou dando isso como um exemplo de uma forma de desse trabalho está sendo conhecido também num processo de formação, né, um processo formativo de, de de uma geração que estava vindo aí, né? Então é é, são, é sempre muito surpreendente as coisas que podem acontecer estão muito fora da nossa da nossa compreensão, né? Sempre tem possibilidades completamente inusitadas, né? que é maravilhoso. Acho que, é, acho que é esse é o poder da arte. Você está me escutando bem? Tudo bem? Estou escutando baixo, antes que estava te escutando melhor. É, eu estava te mostrando alguma... Então tá bom, vamos lá. É, só dar um recado para quem quiser mandar pergunta, é só escrever aí embaixo. Você falou desse, dessa característica do desenho seu, eu acho muito legal, que eu acho que é... é eu acho que é grande... A grande conquista de um artista é quando ele, ele, ele, ele chega num estilo que é reconhecível, assim, então, e você tem muito isso muito claro, né? E você falou desse, desse, desse caráter de logotipia que me lembra um pouco, não sei se era influência sua, e até te perguntar isso das suas influências, né? Porque é isso, Para quem vê um trabalho seu hoje, esse trabalho que você está acabando de fazer na rua de uma empena aí, não é da, do mesmo cenário do, do, do, gra, do grafite do hip hop, então suas influências são outras, né? E um trabalho seu, seu plano de logotipo, até me lembrou agora do Bramante Buffoni, que eu não sei se, se é uma referência sua, mas se, eu queria estar te sabe que perguntar. eu não consegui ouvir o nome agora? Chama Bramante Buffoni, que era um italiano... Bramante que... Buffoni? É. Eu ele vou tem... te confessar que eu não conheço o trabalho dele. Cara, você deve ter visto já, eu vou, te, eu vou te falar onde tem trabalho dele, tem um, aquela galeria que tem em frente à galeria do rock, tem uns murais ali naquela, na, na, na, naquela galeria. É, e o, e o ele, era um, ele era um ilustrador italiano, então ele trabalhava com, com logotipos. Né? Então, tudo que ele coloca, você olha assim e fala, cara, isso parece logotipo mesmo, assim, tem, um, tem uma característica parecida com a sua. Tá? Depois eu te passo, assim, acho que é, pode ser uma referência interessante. Ele tem um outro trabalho também na, na Avenida Higienópolis, tem um prédio que tem uns desenhos dele, assim. É, é legal, mas enfim... Ah, vou pesquisar, que legal, que legal. É, mas assim, eu... Um cara que eu sinto irmão, assim, no contemporâneo aqui, brasileiro de São Paulo, é o é Guto Lacaz. Super, não que né? seja... A gente, a gente tem uma... A gente é amigo, né, também. A gente tem uma, uma pesquisa fraterna, mas completamente diferente, cada um no seu caminho, mas a gente tem várias coincidências, digamos assim, né? Eu também venho das artes gráficas, né, então eu tenho muito essa questão do, do desenho gráfico, do, é uma coisa que sempre me, me interessou muito, né, e, e também para mim sempre foi um desafio poder, é, teve um, um momento também que isso virou uma coisa que virou uma fórmula, assim, e, e eu sempre fiquei... Se eu, se eu tivesse oportunidade de mostrar detalhadamente, assim fazer um recorte detalhado de, de, de coisas que eu criei, que é um pouco a tentativa do meu do meu site, de conseguir reunir isso, mas aí a pessoa teria que estar muito interessada, que senão eu posso ficar muito chato <risos> e ficar falando do meu trabalho, mas a, a, no sentido de um olhar mais de pesquisa. né é, Eu sempre vou tentando... Eu, eu sinto que eu chego numa solução... E quando eu percebo que essa solução ela está se repetindo muito, é, isso me provoca a, a meio que... Puta, querer encontrar um outro caminho, né? Eu vou muito nessa... nessa, é, vou muito, é, Sou muito estimulado por tentar fugir de uma certa... Por tentar driblar um certo lugar de conforto, digamos assim, né? Mas não porque eu pense nisso, é porque acontece isso, porque eu consigo descobrir outras coisas. né Então, é, é eu venho tentando dar essa essa organização, organizar isso justamente em, em catálogos. Por exemplo, eu tenho um outro catálogo que eu que eu desenhei que se chama Os, os Absurdos. Se, se forem no meu site, vão ver Os Absurdos. Esse mural que está sendo feito agora, é, representativo desse, dessa fase, né? Que são os bonecos super, super simples assim e bem malucos, né? Me interessa muito também a questão da da, da gráfica é, das, das civilizações originárias da América Latina, da, das culturas andinas, das culturas amazônicas, marajoaras. É, eu me identifico com isso não sei porque é, assim não é uma coisa que eu que eu decidi fazer mas eu sei que há, há, há uma identidade da minha linha com os motivos corporais da, de muitas culturas indígenas amazônicas brasileiras sabe assim há, há uma linha que, que se reconhece dentro da desse espectro digamos né? é, eu tive a oportunidade de ir para o peru, e de ver a, a, a algumas alguns museus com com obras muita cerâmica né muita, muita cerâmica utilitária né não havia essa essa diferenciação não. a obra pertencia ao, ao cotidiano né como como é nas culturas mais mais tradicionais e pô, eu vi trabalhos assim que só faltava assinar sabe assim tão parecidos assim em Cusco, no Museu de Arte Pré-Colombina. É... Arte pré-Colombina é uma sacanagem, né? como se não tivesse, é tivesse as coisas antes do Colombo e depois do Colombo. Né? É uma visão eurocentrista bem sacana, porque, na verdade, há uma, uma infinidade de civilizações e de tradições que, que, que, que, que floresceram na América Latina. Né? Então, eu até fui nesses lugares, fui para fui o Chile também, justamente com esse olhar de, de encontrar essas é, essas referências, né? de, tentar, de tentar ver isso. Né? Me interessa isso, porque eu vejo que há uma, essa, essa identidade com, com, com as culturas originais, originárias, é, me aproxima de, de algo que é o que eu acredito de que é uma uma relação da, da, da arte como um, uma forma de se reconectar com um, um tipo de, de experiência de relação com a vida e com a natureza com a sua própria coisa falar a vida é a sua própria natureza né e, e com a natureza com o planeta com o mundo com a, com tudo que é vital, né? com a água, com o ar, com a terra, com os alimentos, com, com, uma, com uma visão de uma, uma existência mais integrada, digamos assim, que quem, quem mantém isso vivo na, na, no planeta Terra hoje e na humanidade são justamente os indígenas, né? são, as, são, as, são as, as, as culturas ancestrais, né? É, eu não sei se você já viu por exemplo a a, a arte que se chama aborígene dos aborígenes australianos da, das, das tradicional australiana uhum. que é, é uma arte que, que você vê você tem trabalhos gráficos assim mas são maravilhosos né são umas coisas assim com linhas com pontas assim arte contemporânea é, é, da melhor qualidade né tanto aqui é na Europa tem tem, tem várias galerias que trabalham só com com isso né com, oh, com essa são são pessoas que estão completamente conectadas com a terra né sim. então eu, eu isso isso me interessa entende isso me interessa eu, meu trabalho mesmo de pintura ele tem uma coisa assim que vai para esse lugar mais de, de de identidade com essa com esse tipo de é uma coisa abstrata gráfica sim tem, um, tem aquela frase famosa, você deve conhecer que o Picasso, quando ele foi visitar as cavernas lá da França, tem umas cavernas com desenhos, os desenhos mais antigos do mundo, e, aí ele, e são os desenhos bem bonitos mesmo, assim, né? ele diz, diz, acho que não é nem lenda, acho que é real mesmo, assim, tem fonte, que quando ele foi visitar, ele saiu de lá, ele falou assim, é, a partir dali a arte virou decadência, tipo assim, a gente já começou muito alto, já, sabe? Tipo, a qualidade, a qualidade da, das obras do do, do, desses povos antigos e que continuam fazendo, né, esses povos originários, às vezes é, é isso. né? É, tem essa visão eurocentrista que a gente tem, de ver só como algo decorativo, mas assim, tem um, tem talentos ali, tem um e, e, e como você estava falando também, tem anos, aí, décadas, séculos de, de produção e de uma evolução artística, né? que você consegue identificar e também de novo, né? Você consegue identificar temporalmente? Quando você falou da que você foi para o Peru, tal e até te falar que muitos dos desenhos você lembra, lembra bastante e lembra, inclusive, me lembrou muito os desenhos de Nazca, né? Que são aqueles Sim. desenhos gigantes no chão, tal que, que são traços eu fui muito... Ah, então eu nunca fui lá tá? para o Peru, já fui mais para Nasca não? Exatamente, em Nasca não. Mas é, me lembra muito esse desenho seu, né? Só que você está trabalhando, isso e é isso até que eu ia te perguntar, né? Nasca tem um, é uma dimensão muito grande. Né? Então são centenas de metros lá para você fazer um desenho. Tá? E você, agora que você está começando a trabalhar com intena, queria que você falasse um pouco como que é essa, essa diferença de escala, realmente, do seu trabalho. E eu até fazendo uma ligação espiritual aqui, né? Acho que esses desenho, desenho de Nasca... É, os, os povos de lá diziam que era para os deuses verem, né? Então, é um desenho que você vê de longe assim, quando você está colocando uma obra desse, desse, dessa escala de uma empena na cidade, você está afetando a cidade de uma forma incrível assim, né? Que que até até muito pouco tempo atrás era espaço destinado somente para outdoor, né? Então, queria que você contasse um é. pouco também dessa relação da escala e de como que você vê um trabalho seu Sendo, afetando diretamente a cidade, as pessoas que passam por ela? Ah, é sempre... Eu acho que o artista, a gente tem que ficar preparado para aquilo que a gente não imagina que vai ouvir, sabe? É, não, não tenho muita expectativa, porque é, eu procurei com toda essa experiência da relação do, da rua como palco, né? A ideia de palco urbano é uma ideia que a gente tinha sempre teve desde os anos 80, né? A ideia do espaço público como, como um palco urbano, né? Desse teatro que é a, a vida social, né? E e aí é, é eu acho assim várias coisas. Uma delas é que qualquer trabalho na rua ela tem uma repercussão política no sentido de polis mesmo, no sentido grego da coisa de você como cidadão estar tá interferindo na comunidade, né? E, então a relação com a comunidade, ela, ela é, ela vai depender da da situação da comunidade, né? Eu acho que por, diante disso, eu acho que o, o grande desafio da arte urbana brasileira é, tá ligada à questão central da política da, da nossa do nosso país, que é a questão da desigualdade. Acho que a gente está num, num sinuca assim, de bico, não só em relação à a, a, a arte urbana, mas mesmo ao, ao futuro do, do, da nossa sociedade como como grupo, como nação, né? Acho que estamos num momento em que temos uma, uma boa oportunidade, mas vamos ter que lutar para que a gente consiga é, realmente criar as bases de um projeto inclusivo e distributivo de qualidade de vida para todos os brasileiros, né? Essa estrutura escravagista que ainda domina o país, ela repercute na arte urbana a partir do momento em que, por exemplo, essa empena que eu estou fazendo, ela está sendo feita num quarteirão entre a Rua Conselheiro Nébias e a Praça Princesa Isabel. A Praça Princesa Isabel é aquela que era perto ali, na Duque de Caxias, que era perto do. que tem o. Acho que é o Dom Pedro I, uma escultura gigantesca Sim. em bronze. Sim, acho que, acho que é o Duque de Caxias. Acho que é o Duque de Caxias. É, que, é o Duque de Caxias, claro. É o tal Duque de Caxias. Inclusive, essa escultura ela tem uma importância na, na, na cultura é, paulista, porque ela foi realizada. É, no Museu de Artes e Ofícios e tem toda uma história muito interessante sobre a realização dessa dessa obra que vale a pena ver. Mas hoje a Praça da Princesa Isabel é um campo de refugiados abandonados do, de toda uma comunidade do crack, né? E hum. de pessoas que estão morando na rua numa condição assim que é simplesmente desumana, mas num ponto, cara, que acho que nem na Etiópia naquelas Coisas que a gente via na, nos anos 70, 80. Assim, é, é, é, então, assim, por exemplo, para você ter uma ideia do, do, do contraponto do que eu quero dizer, porque que é, o grande desafio é político em relação à, à arte urbana. Eu, eu tinha uma ideia... Você imagina, por exemplo, se, se a Bienal de São Paulo... Essa, inclusive, essa, isso que eu vou te falar, eu vou falar porque, desde que eu comecei a ver o trabalho de vocês, me deu muita vontade de, de jogar essa semente para vocês, porque acho muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo, porque ele é muito... Talvez seja um, um dos poucos territórios que eu vi onde vocês conseguem reunir desde é, uma, um monumento até um grafite da, da periferia. né? É muito, é muito amplo, é muito generoso, é muito interessante nesse sentido. Então, é, imagina você... Se, desde o começo da Bienal de São Paulo, a cada Bienal tivesse havido a política de cada Bienal ter feito um projeto para que um artista cedesse, construísse uma obra numa praça e doasse uma obra, cada Bienal geraria uma obra pública na cidade de São Paulo. Imagina se isso tivesse acontecido, desde os anos 50. Né? Nós teríamos uma cidade que hoje seria a cidade. É uma cidade uma cidade das mais importantes do mundo e teria, ah, Você teria uma... o maior acervo de obra de arte a céu aberto de, de obras públicas e, um, hum. e uma importância planetária em termos de turismo São Paulo poderia ter virado a cidade porque os artistas que passaram na Bienal que passam na Bienal Sim. são maravilhosos e de arte de todos os lugares do mundo mas isso implicaria com que existisse uma uma sociedade e uma institucionalidade que tivesse é, praças para que isso pudesse ser ocupado por essas obras, né? E essas praças elas exigiriam com que elas fossem mantidas e e essas obras elas exigiriam com que existisse um órgão público que fosse um órgão público que restaurasse as obras, que cuidasse dessas obras. Sim, sim, sim. Né? Agora para que isso acontecesse, a gente teria que viver numa sociedade que fosse muito menos desigual, porque enquanto essa sociedade for como é, né, você não tem a praça, porque a praça ela vira um, um lugar de abandono, ela vira um lugar que é daqueles outros. O espaço público ele tem um, um, uma carga de, de, de, de ter sido transformado numa espécie de território de guerra. A rua ela, ela não pertence a ninguém ela fica pertencendo àqueles que não pertencem, que estão despossuídos da, da, da sociedade. Eles estão largados, jogados. Toda a lógica da, da nossa dinâmica social está voltada para a questão do privado, nunca do público. O público é, é o rio que recebe o esgoto da empresa, é a Amazônia que é detonada, é, é, a ideia da, da, das corporações, dessas máfias, que, das máfias em outros níveis, familiares também, que é, privatizam os lucros e, e, e, e, e, e, e fazem com que a, a, a, os problemas sejam, sejam, sejam de todos nós, sejam públicos, né? Então, assim, é, é isso que eu estava querendo falar, não sei se, me, se você me entendeu, assim. Não, e, super enquanto, entendi, a gente, a eu, a gente eu gente gosto desses conseguir. papos filosóficos, na verdade. Não, esse é um papo mais político, eu acho, um filosófico político. <risos> é, nesse caso, não, tá, não, você está não... sendo bem direto, eu digo, é, bem. Eu estou num espaço de uma empena, é, pela primeira vez convidado por um, por um processo institucional, bom, chegamos nisso, muito bom, que legal, essa coisa toda. Mas é... mas é... o que me preocupa mais é o que está em volta da Empena. O que eu não consigo deixar de ver é o que está acontecendo em volta dela, na rua, na praça. E aí, é eu claro que tem também um sentido de, de criar um sonho. o arte é né? para isso. A arte é, isso, né? A arte é esse... essa realidade do sonho, essa ideia de que o sonho não é real. Eu não acredito nisso, senão não, nem seria artista, né? Para mim, a realidade mais real que existe é a do sonho, no sentido de que é, a gente se transforma a partir das, das coisas que a gente consegue acessar pela nossa imaginação, né? A arte é isso, né? Então, se se esse trabalho bater no, no coração de alguém, né? Chegar, chegar para alguém, aí vai ser maravilhoso, né, a ideia é... é ah, mas chega, chega Jane. Né? chega, imagina, é, é, é, é, chega às vezes inconscientemente, cara, é... Às é, vezes inconscientemente. É, é porque eu, eu, eu tenho ouvido muitos, é isso, a gente faz isso faz 10 anos já, né, e a gente sempre percebe quando apaga-se uma obra, ou quando retira uma escultura de algum lugar, fica um vazio, às vezes a pessoa não sabe o que mudou na cidade, mas fala, cara, alguma coisa mudou aqui, é, então acho que você você colocar uma obra, claro, né, não, não é a, a medida que esperaríamos é que se essas pessoas fossem paradas. Né? Mas é, acho que o simples fato de ter uma obra de arte sua ali, cara, é, um, é, um, é uma coisa pequena, já que eu, eu acho que é o que você consegue fazer, o que está ao seu alcance. Mas acho que é isso, né? Acho que ele joga, talvez até joga uma luz para aquele lugar, sabe? Então a gente tem que... É, a, salvação da, a salvação das cidades é a arte. Não. porque as cidades elas elas elas chegaram num ponto de dessa dessa desproporção humana que a, a, essa segunda natureza digamos assim uma espécie de natureza é, paralela é um é um, é um, é um, é um paradoxo assim, é uma natureza da cultura a cultura como uma, como uma como, como, mas é como cara um isso que, isso que você uma falou de natureza é, mas isso que você falou muito legal, de segunda natureza, porque é, é, é isso, né? O ser humano quer ser Deus desde sempre, assim, e, e quando você está criando arte, você está criando um mundo, você está criando um universo. É, não deixa de ser uma segunda natureza. É. Outra coisa que eu tenho pensado muito também é na questão de, de fazer intervenções junto às comunidades periféricas, né? Junto a nas favelas. Que também não é nenhuma novidade, né? Tem coisas maravilhosas, o, aquele artista, acho que ele é francês, o J.R., né? O J.A. Sim, sim, sim, sim. Né? Ele fez um trabalho lá no Rio, maravilhoso, né? E mas assim, mas todos esses esses pontos de violência em relação às comunidades negras e toda essa essa crueldade que, que tem sido visibilizada cada vez mais e como é que a gente poderia junto com essas comunidades criar memórias das monumentos, sabe, assim criar coisas que que não apaguem essas coisas que aconteceram no Jacarezinho, que aconteceram no Pinheirinho, que aconteceram em todas essas essas comunidades, né? A, a arte também ela ela ela ela, não, ela cria também uma identidade, né? Ela, a ideia do totem é uma ideia muito forte também para mim. A ideia do totem, no meu trabalho, é muito é muito presente. Essa ideia do totem, no sentido mais é, essencial, que é alguma coisa que está ligando a terra ao céu e que está ligando o céu à terra, que se estabelece como comunicação, né? a ideia da, da raiz da árvore. né A, a ideia do totem vem, vem da ideia da árvore, do próprio ser humano como como uma como uma antena, um receptáculo do, do divino e do, e do telúrico, né? E do masculino, do feminino, do sol, da lua, essa, essa dualidade estrutural do, do ser humano. É, é, eu, eu, vejo, eu identifico isso muito no meu trabalho. Não é, nunca pensei em fazer isso, mas eu consigo ver é que meu trabalho, ele, de uma forma ou de outra, em muitas séries diferentes, do tempo inteiro está falando a respeito disso, né? E, e outra coisa que eu acho que é muito importante da arte urbana pensar é a questão de trabalhos escultóricos, sabe? De a gente conseguir, de alguma forma, criar, criar patrimônios é, mais duráveis também, patrimônios mais, mais perenes na, no cenário urbano, até como um processo didático de resgatar a ideia do bem público, né? É, a gente está numa a gente Não, tá isso numa... isso que isso que você falou de escultura né, É muito engraçado assim porque é, se você for ver as esculturas que existem em praças hoje no em São Paulo é, a grande maioria são esculturas que sei lá tem 100 anos assim são as esculturas muito antigas né, são bustos é, você tem um, claro exceções aí né então até quando você estava falando de espaços né de ocupação de espaços tem a praça da Sé né que tem um, um acervo de obras de arte incrível ali, de esculturas também está meio abandonado enfim não tem muito um cuidado ali mas é, não existe muito uma preocupação de ocupação desses desses espaços públicos com obras novas de escultóricas né nem com as nem com as antigas é não de Acho preservação que... menos ainda né? é. menos ainda então é assim, eu volto a essa questão que eu tinha adiantado em relação àquela ideia da Bienal, sabe? Assim, isso é, é... Eu acho que é o um grande desafio, né? A gente... A gente é, porque a arte urbana que a gente fala, esse, o grafite, né? é uma arte é, gestada por, um, por uma atenção muito grande, né? É, em, em geral, são, são manifestações que vêm da periferia para o centro, né? Uhum. E, não que é um o centro uma político, né? Não. É um Centro de uma cidade como São Paulo também é uma periferia, né? Se você for é. pegar o... Sim, o centro super é periférico, super. Né? Uhum. Então assim é... é uma disputa de, de territórios, uma disputa de... de de ocupar espaços, né? E e é muito muito complicada essa questão de da precariedade porque o, o... A arte urbana, o grafite, tem uma, uma conexão muito forte com a questão da precariedade na sua essência, na sua raiz, né? como algo que, que pode até durar mais um tempo, não sei o que lá, blá, blá, blá, mas é, a, gente tá, a gente tá nesse momento em que... É, eu acho que é, é bom, é necessário que a gente pense, é, além disso, não que deixe de, de, de fazer o que dá para fazer, o que é possível, né porque é muito possível fazer a, a, o grafite. Né? Esse que é o grande lance do grafite, né o grafite é uma benção para muitos jovens que estão sem saber para onde ir, descobrem esse seu talento e conseguem se realizar e fazer e, e ver que, de repente, o cara desenha um monte e isso muda a vida do cara, isso dá uma possibilidade para muita gente, inclusive cria uma cultura, uma identidade. Mas, além desses aspectos positivos, acho que a gente tem que estar tá sempre provocando uma conversa para pensar além disso, porque, a partir do momento que você pensar além disso, você vai ter que se deparar com a questão da desigualdade na nossa sociedade. A gente precisa de uma sociedade que todo mundo possa estudar, que todo mundo possa se vestir, que todo mundo possa comer, todo mundo possa desfrutar de uma praça, entendeu? que a praça esteja cuidada, esteja limpa, que a que a arte esteja fora do museu mesmo, Sim. e que isso seja um seja um, um roteiro, isso seja um programa, isso seja uma uma algo que pertence a todo mundo, né? Então é, ainda estamos vivendo uma arte urbana meio de guerra, enquanto a gente vive numa sociedade como essa, Nós somos a, a sociedade acho que é a segunda sociedade mais desigual do planeta Terra, né? Então, é dos quase 200 países que existem. Então, é, não tem como você lidar com a questão do público. É, por exemplo, eu fiz um mural um tempo atrás para uma construtora de um prédio na, na Rua Bela Sintra. E o, o projeto do arquiteto é, era aberto, era uma praça assim aberta. Hoje, você vai lá, ele, os caras fizeram um puta muro Mude. com vidro para ficar vazado, poder ver o movimento, mas é, é, é, as pessoas têm medo das pessoas que estão na rua e as pessoas que estão na rua não têm... Elas são destratadas num nível, são invisibilizadas, né? Assim, é muito louco, porque aí, ao mesmo tempo, você entra em alguns lugares, a coisa de ser artista é muito interessante porque a gente tem um trânsito muito grande, né? É, social, digamos assim. Né? A gente pode Sim. ver tanto lá na periferia como lá no castelo. Né? Às vezes você entra em algumas, algumas casas, na, alguns apartamentos de São Paulo que você não acredita no, nas coisas que você vê. Você vê Picasso, você vê Leger, você vê Calder, você vê Klee, você vê... Fora outras coisas que você nem imagina. Então, assim, é, como é que a gente vai fazer para poder realmente fazer uma arte urbana é, pública de verdade, você entende? Que, porque, como é que nós vamos fazer? Que é, que tipo de arte que uma cidade como São Paulo suporta? Né? Eu, com essas questões, eu, por exemplo, eu, tô, eu tô, se tudo der certo, em setembro, estaremos inaugurando uma, uma escultura minha a gente ainda não, não sabe o lugar. Mas é uma escultura que já tem um tamanho razoável, porque tem 7 metros de altura. Tô grande, 7 metros É, é não, é, é. é uma coisinha bacana, sabe assim? Sei. É por isso que eu, que eu tenho ouvindo. E, e é uma é, é fruto de uma, de uma empresa que quer, de alguma forma, criar algum bem público. Né? Então, pô, tem que ser um negócio tem que ser um negócio muito bem resolvido, a equação de manutenção, material, é, o tipo de construção, né? É uma coisa assim que, olha, vou te falar, eu, eu vou te falar que é possível fazer, mas é, a gente tem que estar... Tá, a gente está lidando com, com isso, né? O que eu estou querendo dizer... É um pouco como Brasília, né? Os caras criaram aquela cidade na prancheta, né? Mas se você vai hoje... Mas na prática não funciona tão bem. <risos> a cidade é maravilhosa, né? Quando não tinha ninguém, era mais maravilhosa ainda, porque estava ali exatamente o projeto da prancheta, né? Mas é, como é que a gente vai fazer, né? Como é que nós vamos fazer? Isso se Ô, você Jane, me permite, assim, eu volto claro. à questão da do... empena, porque... É, eu também fiquei durante muito tempo muito preocupado com a questão dos signos Da arte urbana, do grafite, digamos assim né? Porque de uma certa forma você, é, você obriga as pessoas a verem o que você está fazendo né? Você impõe aquela imagem né? Ou porque você faz na calada da noite você quer pôr ali Ou, ou mesmo agora, eu vou fazer uma imagem ali, convidado, tudo Passa por um, uma curadoria, projeto, não sei o que lá mas é, sempre me preocupou muito essa questão do, do, do signo como elemento que vibra. Né? O, o signo, o desenho, ele, ele, ele emite um, uma, uma, um tom, né? uma vibração. Ele, ele é uma sinestesia, né? ele é sonoro. Né? Qualquer som é gráfico, né? qualquer grafismo é sonoro. Então... É, que tipo de vibração que você cria A partir do, do que você desenha né? E eu, eu também saí Me afastei durante um tempo das ruas Por conta de que eu fui um pouco estudar Isso também assim, Como é que se pode é, Trazer algo que seja Que a pessoa olhe E, e respire fundo sabe? Que isso aí traga Ela inspire, literalmente mexa com o corpo dela, porque a arte mexe com Sim. a gente, quando, nos, quando a arte nos, nos pega, ela está ela, ela nos afetando em todos os, os níveis de, de vida, né? em todos os níveis emocional, espiritual, físico, né? Então, assim, o que fazer para que a pessoa tem uma, sabe, assim isso me preocupou, eu, tanto é que eu, poder, eu poderia chegar agora na, na cidade e fazer um trabalho que não tem absolutamente nada a ver com esses personagens, que para mim, de uma certa forma, eles já estão engavitados faz um tempo, mas eu voltei a eles porque eu acho que eles têm uma têm uma luzinha, sabe, tem uma coisa que você vê e uf, dá uma levantada, sabe, assim dá uma, opa, que legal, sabe? Ainda mais na então, região é... que você colocou, né? É, porque poderia estar fazendo uma coisa um pouco mais decorativa, um pouco mais abstrata. Tem um repertório que, inclusive, me interessa mais, em termos do trabalho que eu estou fazendo hoje. Mas isso precisaria estar relacionado, acho que, um projeto de arquitetura mais é, ambicioso, no sentido de, de criar também é, intervenções artísticas na cidade, já com um nível de serenidade. E de projeto, porque a partir do momento que, que também você cria coisas pensando em que elas durem, você está pensando também numa num patrimônio comum, né? num patrimônio público. Né? E isso é essa política que a gente precisa ter, esse espírito que a gente precisa incorporar, é, trazer, sabe? assim, E fazer coisas para que elas durem, porque eu, a gente vive nesse país com essa, com essa cultura tão... É, de que você não preserva nada, né? Então, tudo é... Você vai lá e destrói, né? Agora, com todo esse boom imobiliário que está tendo em, em São Paulo, estão destruindo prédios de 16 andares para construir prédios novos. Então, o que antes eram as casas da Paulista, agora já, já são em outra, em outra camada, sabe? Assim, é muito louca. Que, que há uma espécie de... É só é muito esquisito. No, no, é, tudo leva a uma certo desgarramento, a um certo é, como é que eu te diria, a, a, a uma cultura que que não que não cria que não cria trama. Tudo é des, destramado, destrinchado. As coisas, o esforço é para que não haja uma uma, uma unidade, uma identidade. Entendi. um uma comunhão, um encontro. A gente vive uma sociedade que ela trabalha para o desencontro. E isso se revela em, nesses processos todos de, de, de abandono, de, de descuído. Jaime, então, assim, é... eu Não, só, só queria te falar que a gente passou nossa hora, que a gente ia ficar uma horinha... Já passou? Não. Já passou uma hora, nem parece. Mas é, adorei conversar com você, cara. Adorei te conhecer virtualmente. Espero te conhecer pessoalmente. Eu só vou ler Boa. aqui o comentário da Margot e eu vou assinar embaixo. Ele fala assim: claro, sensível, inteligente, um propósito que sabe pensar em sua presença. Obrigado, Jaime. E eu agradeço também. Obrigado, Jaime. Ah, muito obrigado, pela... Margot. Muito obrigado, Felipe. E, Jaime, de verdade, cara, ótimo. Eu vou, é, só para não te interromper, assim, eu gostaria de ficar falando com você horas aqui. Eu acho que a gente vai ter mais esses papos, é. não sei se aqui nessa telinha, é, espero que ao vivo e em outros projetos também, depois eu vou conversar com você, que eu acho que tem, temos sinergias de ideias e de projetos, talvez a gente consiga até te ajudar a realizar algumas coisas e acho que a gente consegue fazer um... Parabéns aí um... para oh, você. cara? Valeu, obrigadão. Parabéns que... pelo o projeto... E eu tenho umas coisas na cidade que eu quero mandar para vocês. Ainda tem umas coisas minhas por aí. Que eu ah, vi legal. que não estão no site. Por favor, eu vi que manda não estão sim. No site. Eu acho que a gente podia pôr, inclusive, vários assuntos, tá? Sim, eu te sim, mando. sim. Mas depois e... eu te chamo para o WhatsApp, mas eu acho que é que a gente está dando um. É, a gente segue fazendo isso, a gente também está de olho tentar incentivar que novas obras sejam feitas. Então, depois, você, depois eu converso com você, mas eu queria até ver os projetos que você tem, que numa dessas daí a gente consegue te ajudar. Eu estou no meio disso, cara. Eu tô estou tô projetando uma escultura para uma empresa multinacional, assim, um negócio assim que é a coisa mais difícil do mundo, porque você tem que lidar com corporações, mas aí você tem que deixar a coisa vir. Eu tô, estou tô cada vez mais é, treinado. Nesse, nessa, Nessas coisas né? E para mim também é uma felicidade Encontrar vocês Porque eu preciso também de interlocutores É mais um tipo de conversa Que eu raramente vou encontrar Arquitetos e artistas E pessoas que estejam realmente é, Olhando para isso E eu tô, sabe? Então isso Sim. me tira um pouco da, da solidão O fato da gente estar assim Não, estamos né? juntos Estamos juntos Jaime, então Beleza. valeu, brigadão, é, eu sigo Beleza. falando com você via WhatsApp aqui, e para quem estiver é, tá, vendo e quiser rever, vai estar tá aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, e no podcast, e já já eu te mando os links assim que eu tiver tudo pronto. Valeu, Jaime, Obrigadão. tchau, tchau. Tchau, tamo junto. Tamo, tchau, querido, Falou. valeu.